Olá, muito bem-vindo à sessão de cultos gravados aqui da Nova Geração. Para nós é um prazer estar recebendo você. E o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Essa é uma palavra gravada, mas eu quero que você entenda que é a palavra de Deus. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, é explicada, é uma oportunidade que você tem de ser abençoado por Deus. E esse é o nosso propósito que você possa ser abençoado. Nós queremos que você esteja realmente concentrado neste momento, não deixe que nada te perturbe, para que Deus possa verdadeiramente abençoar a tua vida. Ao final, escreva para nós, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem, dizendo como Deus tem abençoado a sua vida. Assim você vai estar também abençoando a nossa vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom momento com Deus. abra sua bíblia segunda coríntios capítulo 5 Open your Bibles to 2 Corinthians, chapter 5. Essa é a casa Amen. do Senhor This is the house of the Este Lord. é o lugar onde você renova as suas forças no Senhor Se você entrou aqui, ao sair daqui, saia daqui cheio de esperança Se você entrou triste, busque a alegria do Senhor Se você tem um problema And if you have any problem, Nós vamos orar por você ao final deste culto e nós vamos pedir um milagre de Deus sobre a sua vida. E se você crê, a Bíblia diz tudo é possível o que crê. The Bible says, All are to he who Amém. Amen? Vamos ler a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. 5, 14. Amém. Amém. Quantos encontraram? How many found it? Quem não encontrou, diga misericórdia. Who didn't find, find a yes, mercy, have mercy. Quem não tem Bíblia, have a Bible, compre uma. Buy one. <risos> Amém, queridos? Diz Amém. assim a palavra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Second Corinthians, chapter 5, verse 14 reads. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo... Todos morreram for the love of E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou all, who live, live no longer for themselves Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo Nova criatura é, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Things have passed away. behold, all things have become new. Que Deus aplique a sua palavra ali nos nossos corações. Irmãos, nós oramos, vamos orar ao Senhor uma vez mais. Espírito de Deus, sem ti nada somos. nós nós queremos, nós precisamos de ti nesta noite e nós, Deus, pedimos que a tua unção flua como um rio deste lugar para sarar os corações para restaurar o ferido to the one who's para alcançar os propósitos da tua palavra to reach the of your word. nós te louvamos we you. nós te adoramos we you. É em nome de Jesus. In the name of Jesus nós amarramos e repreendemos we tie up Toda a ação do inimigo e pedimos que a alegria do Senhor venha neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto muito de alguns versículos específicos da Bíblia, porque eles nos ajudam, eles são como uma chave, uma chave serve para abrir uma porta, mas você tem que, eu quero que você imagine uma porta comigo agora, e suponha que essa porta está trancada, essa porta, você não pode passar por essa porta, se você não tiver a chave, mas quando você você tem a chave. You have the key, você destranca a porta. Mas se você não abrir a porta, ainda que a porta esteja destrancada, even if the door is unlocked, você não pode passar por ela. E a porta, eu quero que você pense a porta é só o início e quando você entra num segundo ambiente when you enter into the se foi o ambiente que Deus preparou para você if it was an that God for você experimentará coisas novas de Deus na sua vida you will new things from God in your life. quantos querem experimentar coisas novas de Deus na sua vida eu quero todos os dias sabe por que Deus não é Limitado. You know why? Because God is not limited. Você sabia que Deus tem muito mais do que a simples vida que nós já vivemos até hoje? Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, especialmente se você é membro e frequenta esta igreja. Não aceite viver uma vida miserável. O que significa a vida miserável? Ir à igreja, Go to church, escutar a palavra, the word, cantar, sim, mas não receber a graça e a unção de Deus a transformação de Deus. Mas eu quero que você entenda nessa noite, but nesse want, texto: to text, que alguns textos são de fato uma chave fact key, que vão destrancar estas portas these doors, para que você Passe para o outro lado so that you go to the other side, experimente o melhor de Deus, exper irmãos. Você pode falar comigo assim? Can you say with me? Eu quero I want experimentar to o melhor de Deus. The best of God. Outra vez. Eu quero I want experimentar to experiment o melhor de Deus. The best from God. Veja o que que Paulo começa falando aqui. Começa aqui. Ele fala sobre, o propósito, Jesus. Ele fala sobre o propósito da morte de Jesus. Quando a gente fala sobre a razão ou o propósito da morte de Jesus, o que é que você pensa? Muitas pessoas pensam, Jesus morreu para quê? Para quê? Para quê? Para nos salvar. To save us. E o que é que nós pensamos da salvação? And what do we think in regards to salvation? Ah, nós vamos ser salvos. Oh, we will be saved. Ah, quando Jesus voltar. When Jesus comes back. Ou quando eu morrer. Or when I die, então eu vou pro céu. Then I'm going to heaven. E serei salvo. And I'll be saved. Não é isso que a gente pensa? What we think? Não tem nada de errado com esse conceito. There's nothing wrong with this concept. Mas a salvação começa hoje. But salvation starts today. A salvação é, pra salvação é para ser vivida agora. Salvation is to be lived now, brother. Você, então, que eu digo. Do you understand what I'm saying? Aí então, nós nós então nós fazemos o propósito da morte de Jesus. So então, make algo somente limitado para a próxima vida. Something next E nós, então, vivemos uma, então, então nós vivemos uma vida limitada. Mas eu quero que você entenda algo nessa noite também. But I Veja o que Paulo diz no versículo 14. 14. Ele diz: o amor de Cristo faz o quê? He says the love of Christ does what? Nos constrange. Us o amor de Deus, ele nos força, ele nos empurra. The love of God encourages us, it pushes Ele cria uma situação. creates a situation. E essa situação nós não podemos nos livrar dela. And we podemos be we podemos... Get rid of this situation. E isso é para quem recebeu o amor de Deus. E aí ele fala algo, ele diz, se um morreu por todos. No versículo 14. 14 diz, todos morreram. Diz assim, meu irmão, você sabia que você está morto? Diga you know uh -huh? you, ele. Morto, mas eu vou explicar dead. como. Você sabia que você está morto? Ah, não, pastor, eu estou vivo. vivo. Mas eu quero que você entenda que tipo de morte é essa. E ele ele nos confronta com algo muito interessante. Isso tem a ver com o propósito da morte de Jesus. No versículo 15. 15. Ele diz assim, ele morreu por todos. Aí ele fala, para quê? And so that. Quando ele diz para quê, existe um propósito nisso? There's a purpose behind that. Não é somente para nos salvar, no futuro. Mas hoje, preste atenção nesta expressão. Para que os que vivem. Não vivam mais para si mesmos. Olha só. Então, qual é o propósito da morte de Jesus além da salvação? Para aqueles que vivem. For those who live, que somos nós. Who não vivamos mais so that we would no longer live em função de nós mesmos. O que significa isto? What does this mean? Ele explica isto. He this. Ou seja, mas nós agora temos que viver para quem? But now we need to live for who? Para aquele que morreu e ressuscitou. For him who died and was, and rose again. Quem foi que morreu e ressuscitou? Who was it who died and rose Não ouvi. Jesus. Lembra-se que eu falei da chave da porta? Remember what I said about the key and the door? Ah, Jesus diz, Ele, eu sou a porta. Jesus said, I am the door. Ninguém pode vir entrar no curral sem passar por mim. And Mas Ele nos deu a chave. But He gave us the key. É interessante que no livro de Apocalipse ele diz: "Eu tenho a chave de Davi". It's interesting in the book of Revelation, he says, "I have the key of David." "Eu a porta que eu abro, ninguém fecha." The door that I open, nobody can close. "E a porta que eu fecho, ninguém abre." And the door that I close, ninguém abre. nobody opens. Mas lá no Evangelho de Mateus, But there in the Gospel of Matthew, Jesus falou também da chave, da chave do Reino dos Céus. Jesus the Ele disse assim, olha, eu edificarei a minha igreja said, church, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela e eu lhes darei a chave do reino dos céus heaven, e tudo que ligares na terra earth, será ligado no céu. Irmãos, eu quero que nós entendamos porque às vezes nós vivemos uma vida miserável. Brothers, I want us to understand because sometimes we live a miserable life. Porque nós decidimos a viver essa vida. Because we decide to live this life. Olha, sabe o que acontece muitas vezes? You know what happens Preste after atenção. Pay attention. Porque isso pode se parecer com você. Because this might seem like it's you. Que a mensagem hoje é para você. Because the message today is for you. Amém. Diga se assim, a mensagem de hoje é para mim. Say today the message today Ricardo is você, for você diga a mensagem He hoje God é para é isso, por mim. Olha só. Vida cristã frustrada a frustrated Christian Life o que é uma vida cristã frustrada é o crente que é crente a believer, who's a believer que vai à igreja who goes to church, mas não vê mudança na sua vida but sees no change in his life. que ora e não, ouve, não vê a resposta da oração prays but see the response to prayer. Que, se, que sofre sofre sofre who suffers and, suffers and suffers, mas não vê diferença alguma but sees no at all você já, já viu alguém assim? Have you seen like this? Eu conheço. I know some Eu era assim. I was this way. Eu ia à igreja. I'd go to church. Eu ia antes à igreja. I I would go to church. <laughs> e nada mudava na minha vida. Eu orava. Eu orava. Eu li a Bíblia Bible, entre aspas, o que tem crente que lê a Bíblia e outros que lê a Bíblia. Because are believers who read the Bible and others who read the Bible. Uns lê a Bíblia por desencargo de consciência. Some read the Bible to free their own conscience. Outros lê a Bíblia porque o pastor manda. Others read the Bible because the pastor orders them to. <laughs> Outros lê a Bíblia porque senão a família vai julgá-lo. Others read the Bible because otherwise, otherwise the family would judge them. E você está assim porque você não lê a Bíblia. That's how you are because you don't read the Bible. <risos> é não é verdade? Ou então o pai manda, menino, você precisa ler a Bíblia. Então esse é um forte candidato a viver uma vida cristã frustrada. So this is a to live a life. Porque a palavra de Deus, Word, ela precisa entrar em nós. Needs to enter into us. Jesus disse assim, se vocês estiverem nas minhas palavras. E as minhas palavras estiverem em E as minhas palavras estiverem em você. And my words abide in you, Pedireis tudo o que quiseres. Want, e vos será feito. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Então você tem que ler a Bíblia como? So how you read the Bible? De uma maneira que a palavra de Deus entre em você. In a way where God's word enters you. E você entre na palavra de Deus. And you enter God's word. Como que é isso? How does that work? Uh, bem, eu li, o que é que eu li na palavra well, hoje? What did I read in the word today? Porque eu aposto com você. Because I bet you. Que tem muitos are many que terminam de ler a Bíblia. Who reading the Bible. E não sabem o que leu. And don't know what they read. O que, que você leu hoje na Bíblia? What did you read today in the Bible? Não precisa responder para ninguém. You don't have to Tem gente que nem leu a Bíblia hoje. There are who didn't even read the Bible today. Porque já vem para a igreja. Because they're already going to church. Aí ele acha que é demais. And think it's too much. Não, eu vou. eu vou para a igreja hoje. today. Hoje nem precisa se preocupar em ler a today Bíblia. I don't even need to worry about reading the Bible. Você é um forte candidato a viver uma vida espiritual frustrada. You're a to live a life. Contrário do versículo que eu citei de João. Contrary to the verse that I se você não estiver nas palavras de Jesus, e se as palavras de Jesus não estiverem em você, words are not in you, pedireis tudo o que quiseres, e nada será feito, and nothing will be done for you. É esse tipo de vida que você quer viver? Não. O tipo de vida que nós queremos viver. É o tipo de vida que Jesus reservou para nós. Jesus morreu, Jesus morreu por você. Mas Ele morreu por você. Mas Não foi só para fazer bonito para você. Ele quer que você viva para Ele. Ele quer Ele. Isso faz diferença? Para quem você vive? For who do you live? Irmãos, eu quero que você pense nos discípulos de Jesus. Brothers, I want you to think of Jesus Os discípulos de Jesus andavam com Jesus. Jesus, with Jesus. Eles viram o que Jesus fazia. They saw what Jesus would do. Mas qual era a expectativa deles? But what was their eu falo isso várias vezes. I say this many times, Porque isso se parece muito conosco. Because this seems a lot like what we do. Era que Jesus arrumasse um bom emprego para eles na máquina administrativa do governo. They to find a good job for them in the government. <laughs> Então por favor, mamãe, vai lá e fala com Jesus. Please, so please, mom, go and talk to Jesus. Peça a ele para ele arrumar uma cadeira à, à direita dele para mim e outra do outro lado para o meu irmão. Ask him to arrange a seat at right side and also on the left side for his Quando ele assumir o reino. When he assumes the kingdom. Porque eu, eu amo o salário do governo. Because I love the salary of the government. Tudo que eu quero é, é ganhar o que o deputado ganha. Everything I want is to make what the deputy Isso é uma visão terrena. This is an, an earthly vision. Você não está vivendo para Ele. You're not living for Him. Está entendendo o que eu estou dizendo? Do you understand what I'm saying? Nessa visão terrena, in this earthly point of view, Jesus vive para nós. Jesus for us. E nós não vivemos para Ele. But we don't live for Him. O que é que eu preciso? Bom, se eu posso pedir tudo o que eu quiser. Ah, eu vou pedir para Deus me dar o dom de profecia. Para quando eu olhar para o Hange, eu saber o que ele está pensando. I can know what Hã? E espiritualiza o que ele, o que a pessoa quer para si mesmo. Eu quero o dom de revelação. I want the gift of revelation. Eu vou saber nessa igreja quem é contra mim. I'm know in this church who's against me. Espiritualizando, né, irmãos? Spiritualizing. Ah, eu quero ter autoridade espiritual. I want have spiritual authority. hora que eu entrar na igreja. So that when I enter the church, todo mundo fique quietinho. Everybody just be, gets quiet. Isso é autoridade espiritual? Is that Isso não é espirit autoridade espiritual. Isso não é autoridade Você quer que as pessoas tenham medo de você? Do you want to fear you? Eu quero que Deus me capacite com o seu poder. Eu quero que Deus me capacite com o seu poder. Para que na hora que eu mandar minha esposa calar a boca, so ela calhe a boca. Quando eu digo à minha esposa que ela se calha, ela se calha. Não é para isso que Deus nos chamou. That's not why God has us. Ele diz aqui, Ele morreu por todos. Says here, He died for all. Para que aqueles que vivem. So that those who live não vivam mais para si. Não vivam Mas viva para aquele que morreu por eles. Morreu. But live for him who died for them. Isso é um mistério, irmãos. Isso is é um mistério, irmãos. Porque de fato a visão de Deus Because, fact, não é me agradar, me. não é te agradar. Você sabia disso? You know então um cristão que vive com so, a visão. A de que Jesus vai agradar a ele, Jesus is them. é um candidato a viver uma vida cristã frustrada. A for a life. Mas eu não quero que você seja um cristão frustrado. But I don't want you to be a eu Christian. quero que você seja um cristão vitorioso. I want you to be a e como é isso então, pastor? So how does this work, pastor? No versículo 17, 17 Paulo fala isso. Paul says this. Ele diz assim, se alguém está em Cristo, é o quê? He says therefore if anyone is in Christ he is what? Nova criatura. A new creature. Eu pergunto você está em Cristo? So I ask you, are you in Christ? Se você disse sim você então entenda que você é nova criatura. Que tipo de criatura é você? What kind of creature are you? Preste atenção. Pay attention. Porque muitas pessoas usam este texto de maneira equivocada. É As many people use this text in the wrong diz, eu sou nova criatura. Say, well, então o diabo não, não tem mais espaço na minha vida, so porque não, a Bíblia diz que eu sou nova criatura. No life, says, I'm a new creature. Preste atenção, se, por isso, se fosse assim, way, Paulo não tinha falado em, em, em Efésios. Then Paul wouldn't have said in Ephesians, Não deslugar o diabo. Com certeza. Certainly. O diabo não vai ter oportunidade na vida. The devil won't have any in a life. Daqueles que não dão lugar ao diabo. Of those who make no room for the devil. Paulo disse assim: Não vos embriagueis com vinho, mas faça o quê? Paul disse, do not be drunk with wine but do what? enche do espírito. Be full of the Spirit. E como é que se enche do espírito? So how do you be filled with the então, Spirit? Eu, eu quero que você entenda que você é nova criatura. So you you creature, porque você foi criado agora de acordo com a vontade de Deus. To will, e isso diz respeito a quê? A nova criatura tem pensamento diferente. A nova criatura tem pensamentos. Sabe o que significa pensamento diferente? You know what it means to have new não pensa igual todo mundo pensa. Think the way that else o irmão thinks. saiu aqui, pisou no seu, no seu pé. So you left here and on your foot. E aí o velho homem, que não é nova criatura. The o que, que ele faz? What does he do? Como é que ele pensa, irmãos? Me ajudem. Think, Eu já esqueci, faz tempo. Eu esqueci, foi muito tempo tempo. Como é que ele reage? Ele Deixa o irmão passar de novo aqui que eu vou dar um chute na canela dele. É come não é assim? Isn't it that way? E quando o marido faz alguma coisa when the ou a esposa? Does or the wife. Uh -huh. Uh -huh. Não é? Right. A gente, o velho homem se levanta. The old man rises up. É vocês são diferentes de mim. Porque na minha casa eu e a minha esposa nós somos marido e mulher In Vocês pensam que lá em casa é o céu? Like Oi, meu amorzinho, bom dia, bom oh, oh, dia. morning. 24 horas. 24 hours a day. É? Right? Glória a Deus, vem meu amor, vem meu amor. É? uma paz perfeita paz. <risos> agora Não, não, é no, assim? não. No. Lá way? em casa, irmão, se At não home, vigiar, brothers, you don't watch out, negócio pega também. Get tough. Eu ensino para vocês que eu tenho que viver na minha casa. A minha esposa é bonitinha, assim com um sorriso is pretty, lindo, irmão. Mas ela é filha de paraibano. Mas ela <laughs> é filha de paraibano. Você está pensando o quê? Thinking, Ela man? é brava. She's angry. <laughs> eu o se pastor calmo assim, né? Then, you know Nossa, the que calm homem this calmo, meu oh, Deus. What a calm man! You Mas know. Mas quando esse homem fica nervoso, when this só o Senhor é. Lord. Só o Senhor para amarrar esse homem. Only the Lord to bound up this man. É, irmãos. Right. Por isso que eu falo. That's why I say. Que nós temos que ser nova criatura, That we need to be a new creature, pensar diferente, to think e não só pensar diferente. And not only think differently, a nova criatura age diferente. The The new acts Como? How? Bom, ele pensa, well, he thinks, e ele reage e age diferente. And he acts and Romanos 12 diz, o amor seja não fingido. 12 says that, May love not be o que, abre 12 sua Bíblia em Romanos 12. E veja como é, que é a ação do, da nova criatura. And see how a new creature reacts. Amém ou não amém? Romanos capítulo 12 versículo 9. 12, verse 9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Olha o versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Be kindly affectionate to one another. Olha só. Com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. In honor giving preference to one another. Isso é atitude de velho homem? Is this attitude of the old man? Não. No. Isso é atitude de novo homem. This is an attitude of a new man. É atitude de nova criatura. This is a attitude of a new creature. Veja, eu quero que você pense comigo no que eu estou falando hoje. me Lembra da chave? Remember the key? A chave faz o quê? The key does what? Abre a porta, destranca a porta, para que você passe so that you can pass, e você descubra as coisas novas de Deus. And you can the new of God, e viva as coisas novas de Deus. And live the new things of God. Eu perguntei, você quer passar pela porta? Todo mundo disse sim. Mas aí o que que acontece? Qual é o o que, qual é a chave que Jesus nos dá? Then what the Jesus gives us? Ele morreu por todos all para que aqueles que vivem so não vivam mais para si. For então, se você está tentando se agradar, você está na contramão. Então, se você está tentando se agradar, você está na Daquilo que Deus preparou para você. Você já percebeu que quanto mais você quer ser agradado, menos você é agradado? Yourself, você já percebeu que as pessoas que estão em volta de você sempre fazem as coisas que você não gosta? Like? É ou não é verdade? Eu já falei para o não colocar esse pano aqui. Cloth here. Mas o Willem Marx só põe o pano aqui. O Marx só põe o pano ali. Toalha, toalha. Muito bem. Fala, senhor. <risos> Chinelo. Yeah. O prato, a meia, a cueca. <risos> the, the, all those things. All those things. Come on. Come on, come on. The sandals, the underwear, the socks, everything. <risos> Lá na sua casa é diferente, Neide? Não, não, com certeza não. Tudo. Não é diferente em sua casa. Não, é pior. É ainda pior. É pior ainda. Eu apenas me casou. Os nossos filhos só fazem o que nos agrada. Que our, maravilha. Nos nossos filhos só fazem o que nos agrada, certo? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É, sim ou não é? Não é assim? Claro que não. Claro que não. Ah, é? Ah. Hoje é o dia de rasgar o coração. Hoje é o dia de rasgar o nosso coração. Amém. O segredo de alcançar as coisas de Deus está em ser uma nova criatura. No pensamento. In your thoughts, nas ações. E sabe o que, é que vai acontecer? You know Os resultados começam a ser diferentes. Os frutos, irmãos. Fruits, Jesus disse, não pode uma árvore boa dar frutos maus. Se você se torna uma nova criatura. Se você se torna uma nova criatura. você começa a produzir frutos diferentes. É assim ou não é? Isn't it that way? Você começa a amar, loving, suportar, supporting. porque amar, irmãos, não é aquela paixão doentia que a gente pensa na adolescência. Porque o amor não é aquela paixão que nós pensamos quando somos adolescente. Eu vou viver com ele para o resto da minha vida. The rest of my life. Nem que seja debaixo da ponte. Mesmo se eu estiver vivendo sob uma ponte, primeira crise financeira But the first financial crisis, acabou o casamento the marriage is over. Eu pensava que eu amava oh, I thought he loved me. Não amo mais I don't love him anymore é assim não é Isn't it that way Mas amar But to love é diferente is different Jesus a Bíblia diz em João 3:16 Porque Deus amou o mundo Because God so loved the world De tal maneira So loved the world que deu seu Filho unigênito. Son, para que todo aquele que nele crer. Believe, não pereça. Perish, mas tenha a vida eterna. Qual é a chave? É o amor. O amor é aquilo que ele faz e não o que ele diz que love faz. Se Deus amou o mundo, world, Ele não ficou só nas palavras, Ele words. tomou uma atitude. Ele fez algo. He did something. Então, se você quer viver para Cristo, so if you live for Christ, faça o que Cristo fez. Then do what Jesus did, Ame! Love. Não viva mais para você. Don't live any longer for Quando nós falamos agora que nós somos novas criaturas, When we say now that we are new nós temos que observar estas coisas. We have to observe these nós não sabemos como agradar a Jesus Cristo. We don't know how to Jesus Christ. Muitos pensam que para agradar Jesus, que para agradar Jesus, tem que passar três horas de joelho orando. E, you have to spend hours on your knees. e se não tiver bom, ainda põe uns caroços de arroz ou de feijão debaixo do and joelho. And if that's not good enough, you have to put some rice or bean, grains of beans under your knees. Tem ou não tem gente que pensa assim? Are there not that think that way? Ignorância. It's ignorance. Não precisa. You don't have to. Se fosse só isso, era fácil, do, Eu passaria até quatro horas fazendo isso. Mas sabe o que é agradar a Cristo, you know Veja só o versículo 18, 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5 Preste bem atenção nisso, porque isso Now, diz respeito à sua vida. Now, this, this a minha vida, a nossa My vida. Life, our life. Olha só. Se nós somos novas criaturas, Look, we are new então Paulo continua falando no versículo 18. Then Paul to speak in verse 18. E tudo isto provém de Deus. Now all are of God. Olha só, o yep. que é que provém de Deus? What is of God? Deus nos reconciliou. God us Consigo mesmo. To himself. Olha, preste atenção nessa expressão, irmãos. To this que brothers. foi que Deus fez? What is it that God did? Ele mesmo. He himself. Ele nos reconciliou com Deus, he, com Ele mesmo. He reconciled us with God, with Himself. Olhe para cá. Look here. Suponha que eu e nem estamos, somos inimigos. Suppose that we are enemies. Então Nathan não quer saber de mim. Mas aí eu chego para Nathan. Nathan, por favor. Eu quero que você seja meu amigo outra vez. Mas Nathan não quer ser meu amigo. Então o que, que eu faço? Eu faço algo que é um sacrifício. Para poder... Nathan, de novo ser meu amigo. To be able to make it that Nathan can be my friend again. Aí eu pergunto para você: você quer ser amigo de quem não quer ser amigo seu? Now I ask you. Do you want to be a friend of someone who doesn't want to be your friend? O que, que a gente faz quando alguém não quer ser nosso amigo? What do we do when be our quero nem ouvir falar. I don't even hear it. Não quero você no meu Facebook. I não... Don't want you on my Facebook. Não quero você no meu Skype. I don't want you on my Skype. Não quero você na minha lista de e-mails. I don't want you emails. Não quero nem ver sua foto. Muito menos falar com você. E se eu ouvir alguém falar de você, eu saio de perto. And if I hear someone say anything about you, I'm, I'm gonna leave. Mas, já fiz tudo. E already did everything. And it was no use. Será que fez tudo? You you Deus nos reconciliou consigo mesmo. Ninguém aqui queria nada com Deus. Deus fez tudo para chamar sua atenção. God did everything to get your attention. Ei, estou aqui. Hey, I'm here. Deus faz um milagre. God does a miracle. Chama sua atenção. Gets your attention. Grita seu nome. Yells your name. Vai na sua casa. Vai sua casa. Desperta seus amigos para falar dele para você. Your to talk to you about him. Eu quero você desesperadamente. I want you desperately. Deus fez ou não fez isso? Do that faz ou não faz? Does He or doesn't He? Ou você acha que está aqui porque você quer? Or do you think you're here because you want to be here? Você está aqui, tá aqui porque Deus te chamou. You're here because God called you. A Bíblia diz com amor eterno te amei. The Bible says with eternal love Alleluia. I have loved you. Te atrai com cordas de amor. <laughs> e uma outra passagem mais forte, Deus diz ao seu povo assim: Colocarei like um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. I gotta read my Bible more, so I, <laughs> but I know the verse you're talking. About. <laughs> <laughs> <laughs> yeah, ficou difícil, anzol? é. Anzol? De anzol? Pescar. Em outra oh. oh. like it's gonna palavra mais forte deus diz colocarei um anzol no seu nariz yeah in just com freio na sua boca I Oh, Que que significa isso? What does this mean? Para alguns, Deus atrai com cordas de amor e isso é suficiente. For some, it's enough that God would Would with cords of love. Mas outros deus tem que jogar o laço But como uh, se estivesse buscando um, um boi, um touro. But others, God has to throw the lasso as if He's drawing in a, a bull or, or a... Um, bull, a bull, yeah. a bull. That's it. That's all. <laughs> É ou não é verdade? Isn't that right? Isso não é amor? Isn't that love? Isso é o amor de Deus. This is God's love. O amor de Deus nos constrange. God's love constrains us. Esse é o and, amor de Deus. Us. This is God's love. Então você não sabe como agradar a Deus. don't know how to please God. Aí, de, aí Paulo fala. And in Paul it says, Paul Deus says, nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus. God reconciled us to Himself through Jesus Christ. Olha só, isso provém de Deus, viu? Look, this is coming from God. Foi Deus quem começou tudo isso. God all of this. No versículo 18 que eu estou. And I'm in verse 18. E nos deu o que que Deus nos deu, irmãos? O ministério da reconciliação. Essa é uma enorme responsabilidade. O que significa isso, pastor? Ele explica no versículo 19. Até o 20. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. That God was in Christ the world. Preste atenção, não lhes imputando os seus pecados. to Himself, not imputing their trespasses to them. E pôs em nós a palavra da reconciliação. And has committed to us the word of reconciliation. O que foi que Deus colocou em nós? So what did what did God put in us? Ele nos deu o ministério da he, reconciliação he e colocou em nós a palavra da reconciliação. A minha pergunta é agora é, você quer viver para Jesus? Jesus? Você quer agradar a Deus? Do you want to please God? Então, faz assim com a sua mão, se você quiser. Diz, eu tenho nas minhas mãos. diz eu tenho um ministério. A ministério. O ministério da reconciliação. Agora diz assim: Eu tenho na minha boca. A palavra. Da, a palavra da, reconciliação. da reconciliação. Irmãos, versículo 20 diz: Nós somos embaixadores da parte de Cristo. Versículo 20 diz: Nós somos embaixadores para Cristo. Se você viaja para outro país. If you to country, por exemplo, se você é brasileiro e está aqui nos Estados Unidos. E você vai à embaixada do Brasil, and nos you Estados go Unidos. O que acontece? Que, onde você está quando você está dentro da embaixada? Você está no Brasil. Você está no Brasil. Se você vai na Embaixada Americana no Brasil If you go to United States embassy in Brazil, e você entra na Embaixada, você está no território americano, protegido pelas leis americanas, é assim ou não é, Isn't it that way? certo? Right? E aqui está dizendo que nós somos o quê? So here it's saying that we are what? Embaixadores de quem? De Cristo. Of Christ. E nós temos um ministério And we have a ministry. e temos uma palavra. And we have a word. OK? All right. E nós somos embaixadores. And we are ambassadors. Então nós nós temos todas as ferramentas so we have all the tools para fazer a vontade de Deus. To do God's will. Mas como é que eu vou fazer a vontade de Deus? But how am I going to do God's will? Primeira coisa, nós temos que nos conscientizar de quem nós somos. Você está consciente de quem você é? Lembra-se que eu falei dos crentes frustrados? lembra que eu falei das palavras de Jesus em nós e nós nas palavras dele? Essa palavra tem que estar dentro de nós. Essa palavra tem que estar nós. Então quando alguém chega, so when comes, vou, vou, antes de falar sobre alguém chegar, about coming, quando nós entendemos quem nós somos, when we who we are, nós mudamos we, o foco da nossa vida. We the focus of our life. Nós não passamos mais a ficar somente querendo receber, we know, receber, receber. Nós não mais queremos receber, receber, receber. O que isso Ai, eu preciso. Oh, I need. Eu quero. I want. Deus tem que fazer na God minha vida. God has to do this in my life. Eu já fez tudo que tinha que fazer por você. God already meu irmão. did everything he had to do for you. Já demonstrou o seu amor. Já morreu por você. Derramou do seu espírito. Dentro de você. In you. Te salvou. Saved you, colocou o um ministério nas suas mãos. Put in your hands, te deu uma palavra. O que é que você está esperando? What are you for? Tudo que você tem que fazer é viver all, a palavra. All you need to do is live the word. Mudança de pensamento. A in thought, mudança de atitude. A in action. E aí virão o frutos. Você vai ver os frutos. You a partir do momento que vem os frutos, And the come, aí você é o embaixador. Then you're an as pessoas chegam perto de você. Get near to you. Quem é você? Who are you? É o Ilhamax? Ilha Não. Não. Eu sou Cristo. I'm Christ. Por que é que existe a palavra cristão? Why does the word Christian exist? Porque quando as pessoas viram o que os crentes estavam fazendo. O que os crentes estavam fazendo Dizem, olha, eles são iguais a Cristo. Said, he, like Cristão significa pequenos cristos. Eles estavam reproduzindo o que Jesus fazia. They were what Jesus was doing. É o que Deus espera de nós. É o que Deus espera de nós. Deus tem uma expectativa tremenda sobre você. sobre você. Pare de sofrer. Stop suffering. Quem conhece essa frase? Know this, that Pare de sofrer. <laughs> Stop suffering. <laughs> e comece a desfrutar. And start rejoicing. Por quê? Why? Se você está em Cristo. If you are in Christ. Viva como nova criatura. Then live as a new creature. Atue como nova criatura. Act like a new creature. E virão os frutos. E as pessoas virão até você. E você agora tem um ministério. E você agora tem uma palavra. And you now have Qual é a palavra? Quando uma pessoa chega para você, cheia de problemas. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Reconcilie-se com Deus. Deus te ama. Deus te ama. Deus vai transformar a sua vida. God will transform your life. Mas você tem que mudar suas atitudes. But you have to change your attitude. Porque se continuar desse jeito não Porque vai adiantar nada. If you continue this way, it'll be of no Porque use. Porque a gente mostra que Jesus está em nós através das nossas ações. Because we show that Jesus is in us through our actions. Quer um milagre de Deus? Do you want a miracle from God? Seja o um milagre de Deus. Be a miracle of God. Aí o milagre começa a fluir da sua vida. And then the will start your life. Jesus disse, aquele que crê em mim, Jesus said, He who in me, do seu interior, o que vai acontecer? What's gonna happen, rios de águas vivas fluirão. Of water Olha will flow out. Então, seja um milagre miracle, e comece a fluir. And start Aí você pode chegar para as pessoas And then you can get to, go to e dizer, veja o que Deus fez na minha vida. Veja o que Deus fez no meu casamento. Vejo o, o que Deus fez na minha vida financeira. Porque aí quando você está sendo o milagre de Deus, when you are being a of God, você não precisa orar, nem, nem orar pelas suas finanças. Porque Deus te abençoa. God you. E as pessoas começam a ver. And people start to see. Tem alguma coisa aí diferente naquela vida? There's something different in that life. O que está que acontecendo com fulano? What's acontecendo so que agora ele tem águas vivas jorrando so? dentro dele. What's Mas eu vou dizer para você uma coisa para finalizar. But I'm going to tell you something to end this. Tem muitas pessoas que estão na beira da, da fonte e não bebem da água. There are many people who are on the edge of the fount, but they don't drink any water. E ainda que você pegue o um copo e põe na boca deles e derrama e eles não bebem a água. <risos> Even if you take the water and just pour it on them they won't drink the water. Não quero. I don't want it. Hmm? Angry. Ah, tô bravo. <risos> Não bebo, não bebo, não bebo. Morro de sede, mas não bebo. I'm gonna die of thirst, but I won't drink. Às vezes não fala assim. And sometimes they don't say it that way. Mas age assim. But they act that way. Deus nos reservou algo muito importante. Que Deus reservou para nós é uma vida. What God has stored for us is a different life. Saia da porta. Leave the door. E entre. And enter. E desfrute. And rejoice. And Apocalipse, take advantage of. Apocalipse 3.11 11 Diz assim. Jesus falou. Says, e Jesus said, Eu estou à porta. Behold, at the door, e bato. And I knock. Agora escute bem. Now listen. Jesus disse, Se alguém says if one, if anyone, ouvir hears e abrir a porta and opens the door, <risos> que vai acontecer What's gonna happen? Eu entrarei I will enter e cearei com ele and sup with him e ele comigo and him with I é um banquete It's a banquet mas você tem que ouvir but you have to hear Jesus bater Jesus knocking abrir a porta open the door. Deixar ele entrar. Let him in. Entre na festa com Jesus. Enter into a feast with Jesus. Mude de vida. Change your life. desfrute do melhor de Deus. And enjoy the best of God. Pare de sofrer. Stop Vamos ficar em pé. Let's stand up. Quantos querem receber de Deus essa graça? Eu pergunto você. Você tem certeza que você tem Jesus. I ask you, are you certain that you have Jesus? Se você tem essa certeza, comece a viver. And start living. A vida que ele preparou para você. The life that he has prepared for you. Mas se você ainda não fez essa decisão, But if you haven't yet made this decision, dizer, eu te recebo Jesus. To say, I receive you, Jesus. No meu interior, no in, meu coração. In my heart. Você pode, agora, você, você pode fazer isso agora, se você quiser. Levantando sua mão. Ou se você está longe de Jesus e você quer re... quer reconciliar-se com ele. Him, faça isso também. Quebre a cadeia que te prende. Vou falar para você, o diabo quer manter você nos entre um pé lá fora e outro dentro. Out. Só para você não ficar com dor de consciência a hora que você estiver fazendo as coisas erradas. So a e aí você um dia then, adora a Deus. One day you praise God, e no outro dia pisa fora. And the next day you step out. Isso não é vida. That's not a life. A Bíblia diz até quando você vai Ficar entre dois caminhos. The Bible says, How much longer will you be in between two different ways? Então, se você quiser, esse é o momento de Deus para você. So if you want, this is the time that God has for you. Deus, Jesus bate a porta. Se você quer fazer um compromisso com Deus, faça. Levante sua mão. Raise your hand, aí onde você está? Wherever you are. Isso é um pacto de fé. This is a, a covenant of faith. Um passo de fé. A step of faith. Louvado seja o nome de Jesus. Be the name of Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. I pray for you tonight, Se você tem vivido a sua vida if you have been your life, como um crente frustrado, as a e quer passar a viver para Jesus, Jesus, mudar de mente. Eu quero que você levante a sua mão. I want you to raise your hand. Aí onde você está? Wherever you are. Eu não sei. Você sabe? I don't know. You know. Tem que ter coragem para levantar a mão. You have to have courage to lift your hand. Mas não pense que ninguém aqui é melhor do que você. But don't think that anyone here is better than you are. Se você quer sair de uma vida frustrada, And levante if, a sua if mão. If you want to leave a frustrated life, then raise your hand. Se você está em casa, você pode também fazer esse compromisso. If you're at home, you can also make this Bendito seja o teu nome, Senhor. Be your name, oh Lord. Essa é a chave que a Palavra de Deus nos traz nessa noite. This is the key that God's word Se você quer, oro por você agora. If you'd like, pray for you now. Quer sair da frustração? frustração? Quer a saída da vida cristã miserável. Que experimentar o melhor de Deus. Tem que tomar decisão. Ninguém to ninguém experimenta nada de Deus não tomar decisão. Ninguém experimenta nada de Deus não toma decisão. Aleluia. Pai, eu te louvo nessa noite. Pai, eu te louvo nessa noite. Porque eu sei que a tua palavra foi ministrada. Porque eu sei que a tua palavra foi ministrada. Deus, que esses rios de água viva. God, tragam vida. Would bring life. Se você nessa noite. Está com a boca fechada. Closed, e não quer beber da água. And you don't drink of the water, essa é uma opção sua. Mas se você quiser beber da água. Beba. Drink it. E receba vida. And receive life. Pai, jorra agora, Senhor. Father, pour out now. Jorra agora, Senhor. Pour out, Lord. Entra agora. Entre, Senhor. Enter, Lord. Nessa terra seca. In this dry land. Faça, Senhor, brotar vida. And make life Eu ordeno agora. Abundant, Lord God. I order now. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Morte espiritual. That death. Hoje é o seu fim. Today is your end. Eu decreto. declare. Vida do Senhor. The life of the Lord. Entre agora. Enter now. Entre agora. Enter now. Vem Senhor. Come Gera oh, vida. And generate life. Não deixe, Senhor, que os crentes vivam uma vida frustrada, mas que vivam uma vida em abundância, vida em abundância cheia da tua presença, cheia da tua graça, cheia do teu poder, do teu poder em, nome Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. amém. E agora eu quero orar por você. Now I want to pray for you. Se você está passando lutas, If you're going any battles, qualquer tipo de luta, quero orar por você. Mas eu quero, você pode ficar onde você está. Eu só quero que você levante a mão. Mas eu quero, eu quero pedir a Deus que te dê poder para vencer a luta. E que Ele destrua tudo que está travado And that he amarrado would destroy everything that is stuck or bound up que é impossível de ser feito com as mãos humanas se você crê levante a sua mão raise your hand. levanta bem alto raise it não precisa raise ficar it, com vergonha raise it high. You don't have to be embarrassed. mas levante com fé but raise it up with faith deus olhe para essas mãos levantadas agora look to Destrói agora, Senhor, Destroy toda a obra now, oh, do Lord, diabo, Pai. Every work of the enemy, God. Deus, dá força aos teus filhos para que eles possam vencer, God, give vencer to your e vencer, so Senhor. They can overcome, overcome, overcome, oh, Eu declaro em nome de Jesus, I in the name of Jesus, desfeitas todas as obras do diabo, na esfera do pensamento, in the na alma, in, in the soul, no coração, in the heart, é em nome de Jesus, in the name of Jesus e no mundo do Espírito. And in, in the Holy Spirit. Every, every dirty spirit, na obra do diabo every work of the devil eu repreendo we rebuke you, toda a obra do inferno every work of the of, of hell, em nome de Jesus in the name of Jesus e traz a libertação do senhor traz a of the Lord traz a alegria do senhor bring the joy of the Lord, a força do senhor the strength of the Lord, em nome de Jesus in the name of Jesus em nome de Jesus, in the name of Jesus diga amém comigo say amen with May. Amém. Amen. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Adore ao Senhor. Praise the Lord. Amém. Hallelujah. Praise Louvado. Adore ao Senhor. Continue adorando. adorar the Senhor. Continue the Lord. Vamos cantar ao Senhor. Vamos adorar. Vamos cantar ao Senhor, vamos adorar Vamos adorar. Graças eu te dou, Pai. Thanks I give you, Father. Me, pelo preço que tu pagaste. For the price that you paid. Muito obrigado por você ter nos acompanhado durante essa mensagem gravada. Realmente, eu espero que a sua vida tenha sido tremendamente abençoada, que a sua alma tenha sido alimentada pela palavra de Deus. Muito obrigado pela sua participação e nós gostaríamos que você, de fato, deixasse a sua mensagem para nós. Cada vez que alguém deixa uma mensagem para nós, nós também somos recompensados, porque... Nós sentimos que estamos fazendo um trabalho de fato útil para o reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus negócios, o seu trabalho e que você possa realmente seguir à frente no seu relacionamento com Deus. Um grande abraço e que Deus te abençoe.